Gustavo disse que era pra eu estar aqui 12h30. São três horas. Quando eu avisei que estava aqui, ele falou, nossa, eu tô cagando, foi mal, em 10 minutos tô aí. Já faz dez minutos. Ele tá chegando. Finalmente, né? Que doença é essa, velho? É daqui que pedi um Uber, meu? Meu Deus do céu, o que, que tem na cabeça? Eu que ser meio Need for Speed, sei lá. Deu certo, eu Nunca tinha feito isso, fiquei com medo de dar errado. Né? É, seu carro foi pro lado, é, eu não então... esperava que isso fosse acontecer. Vou ter que fazer de novo.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 A gente tem que fazer as coisas rápido porque tá começando a chover e acabaram de brigar com a gente os vizinhos. <risos> Compra as artes do Iago, ele tem quadros muito bonitos Vai estar tá na descrição Tipo, começa a gravar nele Aí eu vou, tipo, pegar e fingir que é eu que tô fazendo, tá ligado? Ah, pode crer Ficou bem bosta na real, velho é, Ele se inspirou no que eu tava fazendo e... Começou a querer pegar da minha mão, mas... A gente sabe quem é o verdadeiro artista aqui. Ele. Eu ficar do meu lado. Só fala a verdade. <risos> Pena que essa ajuda que você tá dando aqui não vai ter lucro nenhum pra você, né, velho? Não é uma skin. Vai, mano? De quem? Não? Não, não, não. Vai, mano. Vai, vai ganhar skin, sim. <risos> Continua fazendo aí, <risos> velho. Continua fazendo aí, mano. Mano, por favor, que ia dar uma skin pro Iago depois disso. Eu não era bem isso, mano. A gente tá combinando que a gente ia pagar um lanche pra ele e um refri, velho. Não tem nada de skin. Lanche e refri não vai a Eu preço. Eu não tenho dinheiro pra isso, velho. Eu não trouxe meu cartão. de atrapalhar o artista, acabou, Gustavo. Acabou, assim. acabou. acabou. você acha que acabou? Ah, eles são famosos agora, <risos> agora. No YouTube. Eles têm um milhão de pessoas. <risos> e vou comandar um esquadrão com mais ou menos um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil. <risos> Mentira, quem dera sonho. Oh. Ah. Vou mostrar como é que faz. Um grafite verdadeiro. Vai lá. Mais um grafite que o Rakutan começa e o Iago termina. Eu achei que a gente ia dizer que eu fiz todos e... Tipo, parece que eu sou bom. Eu não tô gravando. Droga. Ele disse que o spray tá entupido. Olha o que que ele faz. Ele pega uma crema. Você tem que usar os sementes da natureza pra te ajudar. Quer ver como não tá entupido? Barulho de spray e tela ficou amarelo Também precisa da natureza pra ajudar. Quer ver como não tá entupido? Eu já vi uns vídeos de grafiteiros. Eles deixam a máscara aqui, às vezes. Talvez isso. É para prender o cabelo, na verdade. Talvez isso dê algum tipo de ajuda. artística, sei lá. Faz aí, a gente tem pouco tempo. <risos> o segredo, na verdade. O que é? Nada mais nada menos do que firmeza no punho. Uhum. Não, não chega tão perto assim. Não chega tão perto. <risos> eu fico chacoalhando, mas eu não sei nem para que, que serve chacoalhar, mas eu me sinto muito bom. Para que, que serve chacoalhar? Um <risos> estratinho. Rakutan, Rakutan, como tá ficando piche? Piche, grafite, eu odeio falar piche. A diferença, é assim, que o grafite ele é crime, entendeu? A pichação ela é uma arte prática. A gente quer divulgar o nosso crime. O Xalganoyoi, Como tá o grafite? Eu peguei claramente o desenho que é mais complicado e mais difícil de realizar. Uh, passei por algumas dificuldades aqui. Mas. Tá ficando. Tá ficando legal. Não sei. Eu não quero mais, gravar. Tá ótimo, Rapitão. Se eu pudesse avaliar seu desenho em kills. Quantas teriam? 32. 32. Recorde mundial. Meu Deus, então agora eu continuo. Obrigado, mano. Vamos lá. cara cai na trap e tipo, pega elefantes lá na frente. Tá Todo corpo menos braço e cabeça, tá ligado? A trap é essa, você pega elefantes e não consegue jogar mais, velho. Demorou é isso aí. O que você tem a dizer sobre sua pintura? posso dizer, velho? Eu acho que. Obra-prima, velho. É o trabalho da minha vida, eu acho. Não tem muitas palavras, velho. Tá, eu vou mostrar o outro. Não, volta! Bota aqui! <risos> é isso que importa! Isso aí tio! <risos> Obrigado a esse homem, grande Muito artista, que nos ajudou a fazer o link do Instagram dele vai estar tá na descrição. Segue ele e que você seguiu por causa do Apartamento 81. Quero ele cheio de comentário do Apartamento Nossa, 81 <risos> lá. Aliás, olha o que, que tem aqui. Vocês estão vendo no fundo? A gente vai começar a vender isso também. Se vocês quiserem, ó, fala que quer, porque aí a gente sabe o que vocês querem, sabe? E também a gente tentou fazer um vídeo diferente hoje. Tipo, completamente diferente de Play, de qualquer coisa do tipo. Porque a gente precisa variar um pouco também, né? Espero que vocês tenham gostado. Acho que é isso, né, Jota? É isso. Um beijo, Uau. deixa like, se inscreve, valeu galera, eu preciso ir embora, ai que dor no peito.